Um, dois, três e... Gravando! Olá, pessoal! Meu nome é André, eu sou artista plástico. Bem-vindo ao canal Sonhos Entre Pedras. A partir de hoje, o nosso canal ele vai oferecer aulas totalmente gratuitas de fotografia e desenho, aulas pagas, que eu ofertava online ano passado e que, a partir de hoje, elas serão totalmente gratuitas aqui no YouTube. Então, se você quer acompanhar, e acompanha os dois vídeos semanais que eu vou postando ao longo da semana. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.